E fechamos este jornal 2 com um pianista russo que em Óbidos homenageia a Ucrânia. I thought about one person I knew when I was a young musician back in the Soviet Union in 1910. O compositor ucraniano, amigo de longa data deste pianista, nascido na Rússia e radicado nos Estados Unidos, tem especial destaque na atuação pensada para a Semana Internacional de Piano de Óbidos. Much in my plans changed since the Russian invasion uh, to Ukraine. Uh, I must say that I was shocked with with this with the brutality of the onslaught. <laughs> As peças escolhidas e executadas por Boris Berman ganham um novo sentido, o da homenagem a um povo. Valentin Silvestrov, pianista e autor de cada uma destas notas, deixou Kiev e é agora refugiado em Berlim, aos 84 anos. Os amigos tentaram to leave and sair e não. Finalmente, finally, a Deus, ele saiu. E, depois de uma viagem muito difícil, ele uh, está agora em Berlim, vivendo sua vida como refugiado. Ele uh, está 84, então é difícil para ele. O apoio à Ucrânia passa ainda pela atribuição de uma bolsa de formação a um jovem pianista ucraniano, a Semana Internacional de Piano de Óbidos inclui 12 concertos que passam também pelas Caldas da Rainha e por Lisboa. O programa termina a 10 de agosto. Este foi o Mundo em 30 Minutos. amanhã.